Olá pessoal, vim hoje falar sobre uma das avaliações que nós usamos na clínica, a avaliação checklist currículo do modelo Denver de intervenção precoce. Muita gente me pergunta sobre avaliação Denver, a primeira coisa que a gente precisa esclarecer é que tem duas avaliações diferentes com o mesmo nome, uma delas é essa daqui que vocês estão vendo na tela que é o Denver 2, ela é uma avaliação de desenvolvimento muito boa, bastante usada, mas que não tem relação com esta daqui que é o Checklist do Early Start Denver Model, do modelo Denver de Intervenção Precoce, que é a metodologia, que é aí decorrente do ABA que é o modelo Denver que a gente conhece para crianças pequenas. Modelo desenvolvido pela Sally Rogers e Geraldine Danson, que também fizeram esse protocolo de avaliação. Esse é o material original. Trata-se então de um caderninho com várias, centenas aqui, dezenas de comportamentos que precisam ser avaliados numa criança. Como que ele funciona? Esse material você encontra disponível para comprar na Amazon, você encontra também no livro, nesse livro que vocês estão vendo aqui, o livro do modelo Denver, no final, lá eles disponibilizam publicamente essa, esse checklist porque ele foi desenvolvido a partir de várias outras escalas de desenvolvimento infantil e eu considero um dos melhores guias para nortear o, o, a confecção dos objetivos, do que está faltando para uma criança alcançar de acordo com os marcadores de desenvolvimento da idade dela. Como assim marcadores de desenvolvimento? Olha só, nesse caderninho, é, a gente tem vários níveis, quatro níveis. O primeiro nível são comportamentos divididos em áreas cognitivas, então são comportamentos aqui de linguagem receptiva, de linguagem expressiva, são comportamentos de competências sociais, de imitação, de cognição que envolve correspondência, pareamento, discriminação, encontrar o igual fazer agrupamentos semelhantes, jogo, que corresponde aí ao uso de materiais que a gente conhece como brinquedos, né? Então, jogos, brinquedos, como a criança usa, se usa de forma adequada, quais são os brinquedos que ela usa, motricidade fina, motricidade grossa, comportamentos disruptivos independência pessoal relacionadas à alimentação, o que já faz e o que é esperado para cada idade para se fazer sozinho, independência pessoal na hora de se vestir, independência em higiene e tarefas pessoais. E cada, uma, cada um dos níveis possui, então, avaliação em todas essas habilidades. O nível 1 um é para ver quais são os comportamentos esperados em crianças de 9 a 18 meses, o nível 2 avalia 18 a 24 meses de idade, o nível 3, 24 a 36 e o nível 4, lá no final, avalia crianças de... 36 a 48 meses, é claro que tem uma série de questões, por exemplo, mas e se a minha criança tem 37 meses, então tem 3 anos e 1 mês aí, mas não faz as habilidades de 1, 2, do nível 1, nível 2, que seria então de 1 ano, 2 anos de idade. Aí a gente precisa conversar, precisa de uma capacitação mais profunda aí, falando um pouco da intervenção baseada nesse modelo. Mas tem algumas algumas peculiaridades, mas basicamente é uma avaliação que a gente consegue rastrear os comportamentos que estão faltando, quais são as habilidades que estão faltando, se estão faltando, precisamos correr atrás, senão o desenvolvimento fica com buracos, com faltas e aí a gente não vai conseguir etapas posteriores. Então é muito importante vocês conhecerem e eu queria falar sobre isso com vocês hoje para passar essa dica. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!